Olá estudante, sou Daniela Marcato, professora responsável pela disciplina de educação especial, diversidade e inclusão do curso de pedagogia. Eu tenho graduação em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, e mestrado e doutorado em educação pela mesma universidade. Eu estudo e pesquiso sobre educação especial e uma perspectiva de inclusão escolar desde 2003 e tenho experiência na educação básica e superior desde 2010. A disciplina Educação Especial, Diversidade e Inclusão abordará assuntos como a educação especial e a diversidade humana, problematizando as diferenças e os preconceitos na escola. Apresentará também alguns apontamentos sobre o público-alvo da educação especial, conceito de necessidades educacionais especiais a partir dos marcos históricos, legais e normativos da educação especial no âmbito das políticas educacionais. E diante desse cenário, como se configura a educação especial no contexto da inclusão escolar e as práticas pedagógicas na educação básica. Eu desejo que a disciplina contribua para a sua formação como professor e te traga um olhar sensível, atento e de ter intervenção pedagógica para a construção de uma escola inclusiva. Bons estudos e sucesso na sua trajetória.